3, 2, 1, 6h45 da tarde, a manifestação está agora na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos. Por enquanto, a polícia nem apareceu.